Hoje em dia quem não é moderno cachimbo cai E o motivo foi a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Pro erro se desperdoai Com a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Não sei pra onde este mundo vai Com a queda do nome do pai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 o motivo foi a foi do nome do Pai. A queda do nome do Pai. A queda do nome do Pai. Pra tudo se desperdoar com a queda do nome do Pai. A do nome do Pai. A queda do nome do Pai. Não sei pra onde este mundo vai com a queda do nome do Pai.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 Ninguém teme o Shaddai, com a queda do nome do Pai A queda do nome do Pai, a queda do nome do Pai Pra tudo se desperdoar, com a queda do nome do Pai A queda do nome do Pai, a queda do nome queda do Pai Não sei pra onde este mundo vai, com a queda do nome do Pai A vítima quem é? Abraão, Moisés ou né? A vítima quem é? Abraão, Moisés ou Malme? A vítima quem é? Abraão, Moisés ou Malme? A vítima quem é? Abraão, Moisés ou Malme? A queda do nome do pai. A do nome do pai. A do nome do pai. Bye bye, bye bye, adonai. A queda do nome do pai. A, do, pai, bye, bye, bye, a do nome do pai. Do pai, vai, vai, vai, vai, eu já dai a do nome do pai, aqueta. Tu do nome do pai, queta do nome do pai, vai, vai, vai, eu o dai a do nome do pai, a Tu do nome do